que o Ministério das Comunicações vem realizando em parceria tanto com o CETIC-BR como o BGE importantes trabalhos na, no levantamento da, da, da questão dos indicadores. Agora, nós não, não podemos ficar com esses dados, com esses indicadores parados, guardados na gaveta. Temos que trabalhar esses dados no sentido que nós possamos é, melhor mensurar, melhor é, construir as políticas públicas voltadas para a questão dos TICs. E é esse o escopo desse, desse, desse seminário, desse encontro que realizamos hoje. Ah, esperamos que, que ah, os trabalhos que serão conduzidos hoje, tanto na parte da manhã, voltados para a educação, como na parte da tarde, da questão do governo é, eletrônico, sejam bastante profícuos e que todos sejam é, contemplados com, com maiores é, informações e que nós, ao final, o Ministério das Comunicações possa usufruir desses debates no sentido que nós, é, mais uma vez, possamos construir políticas públicas efetivas para essa área. Muito obrigado a todos.